Bom, isso aí é um vídeo que pode ser, né, não quero me... Pode ser uma, uma grande evidência sobre a manipulação psicológica que instituições fazem na população. Você já se perguntou... Quem está por trás de tudo, puxando... As cordas de marionete. Exato. É bonito o vídeo. Assustador. Foi bem feito. Sim. Você vai nos achar nas... Sombras. Na ponta da lança. Falando China e Rússia. A guerra está evoluindo. Caralho, dá até calafrio essa porra, hein? É. E todo mundo é um palco. the estou falando que a guerra hoje é lidada na mente não mais nós podemos manipular Persuadir... Mudar... Influenciar... Inspirar... Caralho, e como uniforme Você coloca um cara com maquiagem, né? Exato. Nós estamos em todos os lugares do mundo. Será que não no Brasil? Seu mundo inclui o Brasil, né? O Brasil não é pouca bosta, não. É. Loucos, louco? Os caras fortão, hein? Guerra Psicológica. o site do exército americano. Se você for ver o nome do canal, é o 4 Batalhão. O legal é que as pessoas sabem tudo o que eu assisto ali, depois de... Ali, vê ali o nome, é. O quarto grupo de Sayob. E tem poucos inscritos, tem né? Pouco. Com poucos inscritos teve muita visualização. É. E com a visualização que eles teve eles tiveram poucos likes em referência à visualização. Provavelmente eles pagaram para que essa, esse vídeo fosse impulsionado. Exato. Não, é, tem é, muitos comentários. Nem sempre. precisa pagar, né? No YouTube, se for ver os comentários, é o mais engraçado. Né? Os caras ficam usando muito. Eles chegam e falam, pô, é a gente que está, na verdade, sendo as vítimas dos caras, né? Então, assim, esse é o mundo que a gente vive. Tem que deixar pra trás essa ideia de Segunda Guerra Mundial, de, de tanque, de fuzil, Mas negócio é a cabeça. é meio bizarro eles colocarem isso a público, entendeu? Tipo, ou eles estão pensando que eles são tão imunes, que eles estão tão realmente nas sombras, que eles podem colocar um vídeo de publicidade óbvio ali, que isso não vai fazer diferença no que eles vão conseguir fazer ou não. Ou pode também ser aquele negócio que você fala, alguma parada que, tipo, quer uh, manipular as pessoas pra acreditarem que esse tipo de coisa existe. Não, e, assim, é inegável que o negócio existe. Eu vou até mostrar, talvez, aqui umas outras coisas, que você vai ver que, assim, o negócio é absurdo. Mas, assim... Mas eu também, eu, tipo... Óbvio que você tem um país e você quer defender o seu país. Sim. Obviamente vão ter pessoas que querem defender o país dela usando da guerra psicológica para garantir uma soberania ao país que ela nasceu. Isso não é necessariamente algo errado, né? Não. não. O problema é o seguinte. Quando você vê uma nação estrangeira que usa essa guerra psicológica para ferrar com a população de um, de um outro país. Mas é só, tipo, se eu sou um país e eu quero garantir minha soberania e que eu esteja melhor do que os outros, obviamente eu vou não. querer ferrar com os outros. Eu Nesse sentido, eu sou pragmático, cara. Inclusive, eu chego e falo, a, aqui que tá na câmera, né? Isso. A BIM, Polícia Federal, todos esses órgãos brasileiros, criem isso só que pro estrangeiro. A gente precisa de propaganda pro Brasil, tô falando sério, cara. Entendeu? A gente precisa disso pra segurança nacional, não é brincadeira. Eles estão fazendo isso contra a gente porque o brasileiro está no mundo da lua, pensando assim, nossa, não, os americanos são nossos amiguinhos, são nossos aliados, a Europa é boazinha, os caras estão querendo ali ferrar nossa vida, olha o que o Macron falou do, da, da, da Amazônia. Então a gente tem que ter já a consciência, a gente está em guerra, mas é uma guerra dessa forma, não é uma guerra física, é para o psicológico de, das pessoas. Porque... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks,